Estamos aqui na Praia do Barril só para dizer meus amigos que aqui em baixo temos o um index, podem saltar para a frente se é muito extenso escolham a parte que vocês gostam mais gostam de ver ou preferem ver não é? E My friends we are in the Barrel Beach if you want there is an índex down, down here you can press the chapters and choose what you like. Bom dia, meus amigos. Hoje viemos até à Praia do Barril. A Praia do Barril, é bem conhecida como Praia da Armação ou Praia dos Três Irmãos. Fica próxima aqui deste canal de aldeamento turístico, Pedras de Rei. E como estão a daquele lado, é uma caminhada de cerca de 1,5 km. Ou de comboio, não é? Não é permitida a circulação de bicicletas nem de veículos motorizados neste percurso aqui. A linha foi construída com o objetivo de iniciar a antiga armação de pesca do, do atum pesada na Praia do Barrelo, que é ali mais à frente, né o comboio de verão, a partir das é 8h45 e até às 8 horas da noite. Então, o cemitério de âncoras, e, ali na Praia do, do Barrelo, é da antiga Armação do Atum. Então vamos lá ver. Vamos lá iniciar o percurso até à Praia do Barrelo. Vamos aqui deste lado. Ora bem-vindo ao trilho do, do barrilo, para a partida, Bar sanitários, chuveiros, reciclagem tal, tal, tal. Estamos a ver os para beber água, etc. É de lado. Indicações da praia, não é? O mapa, o mapa de coleção dos serviços. Estão a ver, nós vimos por aqui deste lado e vemos até aqui que é a estação de comboios. Para este lado tem o cemitério de âncoras, que julgo deve ser para aqui, e para este lado aqui tem a praia de nudismo, praia do Amenu. Mas quando desconto para este lado de cara, e aqui tem várias, várias utilidades. Segurança na praia. E ali é o comboio, temos que andar até ao comboio. Magnífico não é? Aí temos aqui mais coisas, mais um painel, estação, estão a ver aqui, povos e tal, ali o caminho, você está aqui e o percurso está o cemitério das âncoras e nós estamos aqui, como estão a ver aqui, limpar isto um bocadinho, você está aqui, Ilha Tavira, Pé de Rei, Praia do Barril, Fuseta e tal, Faro fica aqui e o aeroporto de Faro, se vierem da Viena sabem pois é totalmente perto trilho do barreiro ao longo de comboio pago talvez cerca de dois euros eh, ou então pronto fazem a caminhada como vocês preferirem isso agora fica ao vosso critério está a gravar não está está, está a gravar vamos lá iniciar esta caminhada a ver esta beleza vamos ali ver as lojas vamos ver eh, as âncoras e vamos à Praia do Homem nu Praia Oficial, Praia Oficial de Nudismo, LGBT. Isto são para aí 9 horas da manhã, <coughs> finais de Setembro, que no Algrave está agradável. Eu vou a pé descalço por isso, ando assim um bocado a coxer quase, calçada. Mas ali à frente já vai melhorar. E a frente já vai melhorar. Vamos embora para a do barril. Como estão a ver ali, indicação da Lucília aqui já a descansar. Vamos embora. Vamos? Anda. Então temos aqui mais um painel. Ilhas Paleira e barreira. barreira, temos aqui a tipo de e os animais fauna e fora. Vamos <coughs> lá continuar, Vou tirar para este lado. É um ponto de vadiça ground bridge. Isso é de ver. Correrinho olha ali, para o lado de faro, lá ao fundo. Conseguem ver? O painel da ponte. O que é que diz a ponte? Atenção os dados técnicos da ponte. Isto é ponte de elevação, marca, modelo, ano de fabrico, 2018. deste lado, regras de utilização... Tira o ok Bom dia, o próximo comboio é quando? Mais ou menos uns 10 minutos. E depois arranca logo não? Um minuto mais ou menos Ah, depois arranca, ok. Comboio... Pegas... E depois qual, qual é que é... A periodicidade que costuma dar é andar à volta. Eles são dois comboios, por isso mais ou menos de 10 a 10 minutos há sempre um a ir e outro a voltar. É sempre, há sempre lá? Há um cada ponto assim, eles são um, sempre... A sete e meia da manhã, até às 7h45. Isto ainda é o é horário de verão, não é? Agora é setembro? Sim, ainda é ainda ainda bem dá. de verão, porque o de verão era até às 9h30, 10h30, mas já é... Já, já é considerado é, já, é de já de sim, verão. É que o do senhor, do é que senhor, é que o é senhor. Estão vendo ali os bilhetes. Ainda tem que ir ao carro buscar um chapéu. É preciso, é. dois os dois querem só ir de volta ao. Aí de volta? E de volta. volta <risos> 6,40€. Então assim, o cada da bilhete fica. 1,60€. É um um ah tá, ali o preço. Comboia. Um Até 5 é anos 30, gratuito. 40, se achou? Se tiver 1,40. Daqui a lado. Então, vamos lá aqui para a filmagem de ter a máscara já temos a máscara. Vou montar. Esperar pelo comboio. As pessoas aqui só podem ir a pé? Não podes traçar em uma bicicleta ou, ou trotinete elétrica ou isso assim? As bicicletas supostamente tem logo o sinal antes da pota, eles ah, são proibidos. Tipo, não. trotinete elétrica, elé elé elé tipo se é né, dessas não, coisas? E é, Nada? É assim, a partir do, agora do final do verão, normalmente cabem duas pessoas. Já ninguém costuma me ligar muito com isso, porque o problema é mais porque o caminho é muito curto. Ah. Às vezes até mesmo para duas pessoas passarem e cruzarem-se lado a lado, quanto mais ainda com uma bicicleta dar a andar à vontade. Ah, é só por isso. ah Mas depois já não tem ninguém aqui fiscalizar isso, pois a partir não, do não, verão claro, já, partir... Já, já passa quase tudo, de né? Vez, dizer, não, não devia passar, mas passam, né? Pois, depois Ah, se capa, por passam, né? Mas em né? outubro já. Normalmente isso já não é controlado. Já não é controlado, já não tem aquilo. os comboios também começam a parar, né? Ou só o fim não, de semana? Os funciona em o ano todo. Funcionou? Só, no passo, todo? só paramos no dia 20 até mas, mas depois a publicidade é que é de meia, meia hora... É sempre uns 15 em 15 minutos, mais 15 ou menos. É um comboio só, É só um comboio, dois, né? é um som, é um Mesmo, não é? É um, um salto. Mesmo, não é a pessoa nenhuma vou sempre? Ando não, sempre. Há não, sempre. Ok. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas. Há 100 pessoas. aqui do Aldeamento, ah, não é? Esperante sempre. Mesmo aqui da terra, também vem cá. Mas... Sabe qual é que é o preço mínimo que costuma ter aí uh, os apartamentos? Não faz ideia. Já, já tem que ir ali à recepção do Aldeamento e ver mais ou menos. Ou ver na internet. 150 euros? 200, 300? Não faz, não, ideia. não faz ideia. Não faz ideia. Okay. saída, saída para aquele lado e aqui para estar na entrada vamos sentar aqui neste banquinho temos aqui a nossa mochilazinha aqui é o estilo Quase às vezes é camarinha, vamos lá ver. Às vezes é camarinha que está é aqui do Algarve e temos que. Parece risos. Este é o bilhete. Está obliterado. Estão a ver aqui. Vamos ver o comboio. Muito rápido não é? Totalmente turístico de, de Pedras del Rey. vai partir Ali ao lado, estão a ver. Um espaço para, para as cadeiras de rodas é reservado para carrinhos bebés, sentam-se ali à frente. É o maquinista. Vamos agora dar mais algumas pessoas e depois. Arranca! O chuchu. Chegamos, chegamos ao fim, fim da linha, como costumam dizer. Vamos lá, chegamos. Caminho de ferro até à praia. Hein? Quantas invasoras? alternativas nativas? Terra azul, sequagem. Mais um mapa, como já mostramos há pouco, para ir do barril. As famosas âncoras, já vamos ver daqui a pouco. mostrar melhor aqui o, o texto: 400 metros da, de, da área balneária. Mais alguma informação? vida animais. vamos ver? Barril Café. Esta estrutura foi enamorada e erguida entre 1841 e 1842, estando a funcionar até 1966. Com o fim do estoque de atu ao longo da, da década de 60, do século passado, não é? Os moradores abandonaram o local. Viviam aqui 80 pescadores e suas famílias, não é? viu praticamente da pesca do atum que passa ao largo aqui é ao largo, né em migração Mediterrâneo né? obviamente o, o atum chama-se isso chama-se atum de direito é o que vai de volta para o, o atum atlântico é o atum de revés os tanques das lavadeiras e, e, e poços e tanques de alcatrão a casa dos patrões não é para aquele lado Casa dos Camaradas ficava ficaram ao abandono, sendo posteriormente recuperadas e hoje albergam restaurantes, lojas, decorações, de o Museu do Atum, que é o restaurante, né? E após a, a prática desportiva e náutica. Vamos a ver aqui, vamos lá ver mais de perto. Vamos ver aqui, a de mão. Mais perto essas utilidades o que é que resta aqui para ver se vai é meter a máscara vou coisas antiga, para os pescadores, já, já tem baciar já Cafetaria Barril, dos lados, capirinhas, consumos de detox sandos de barril hambúrguer temos aqui tudo um pouco gritaria de barril tudo no um comércio que... que apareceu aqui junto à praia do barril e temos como não podia faltar um gatinho e está a comer a erva dos gatos como é que chamas é o Com... gato do barril é? Não. Não vamos incomodar na sua refeição. Temos aqui estas.. esta praçazinha. O que é isto? Vamos lá investigar. A você. Da praia do barril. Vamos a ver uma lavadeira. e o resto é tudo igual deste lado temos a casa de banho dos homens neste também está a senhora em paz. vamos lá Já vamos aqui a pouco Cai do barril Pertence a Pedras del Rey Aí temos o cemitério de Âncoras Já vamos ver aqui a pouco fica ali ao lado Do outro lado, do lado da praia Temos mais uns cafés Podem aqui o que é. Podem ver os preços das pizzas: 12.50 Podem ver o menu. Sandos rústicas, tostas, saladas, wraps, tudo um pouco. Podem parar o vídeo e verem os preços que quiserem. Muitas pela nada, mesmo à beira da praia. Praia do nudismo, fica para aquele lado, praia do menu, vamos ver... The Blue Beach Bar, hamburgues, saladas e cocktails. Muito bem. Um sítio magnífico. Acessos pedonais à praia, passadiços. Vamos aqui domingo ficar aqui dentro os tem bom aspecto os nossos lados aqui em Portugal podem ver o preço e converter o preço que quiserem para a vossa moeda Pessoal temos aqui o painel também Parem a imagem e vejam os preços. Em é pormenora. Free Wi-Fi, bar de Barril eu aqui para aquele lado? Temos aqui várias igorias aqui de, do mar. Podem ver. Magnífica esplanada, Magnífico. Mais um bar, isto ainda é cedo, são nove e picos. Estão fechados. Museu do Otum Restaurante, é aqui deste lado. Peixe de sardinha, peixe do dia, dourada, arroz de marisco, saladas do mar, pratos vegetarianos para quem é vegetariano. Vem cá com o vosso amor, dependendo do sexo e da vossa orientação sexual, o que é que acham? Praia nudismo, dunas a perder de vista, é um espetáculo. E ali temos outra casa de banho aqui deste lado, bastante comboio ali daquele lado, para ali o comboio e depois seguem para aqui, e para aí está logo ali como estão a ver ali, ali o mar ali à frente, WC, centro náutico, museu loja de serviços, restauração e enfermaria, tudo ali para o lado esquerdo depois nós viemos vamos ver o Museu este aqui é um restaurante, isto não é as casas de banho estamos a meter água Vamos lá ali ver, ver, ver as casas de banho o Zé é este, o as melhores recordações são, as peneiras e as pás, isto está ali que o pãozinho quentinho. ventinho, De se buscar as madurinhas, temos aqui um forno, forno antigo, para ver. Onde é que os pescadores faziam? Temos aqui um pão e tudo, é? E, e é verdadeiro! E é um pão verdadeiro! Estão a ver? E aqui tem sacos plásticos dentro. Vou imitar uma parreira. Para ver se os da já viram. O de água, como tinha um existido há pouco, mas já está do outro lado. Então vamos lá aqui ver. Casa de banho dos homens. Agora, a ver se não sujeito muito. Ah, está a funcionar, estou a ver. Estou a botar. Pai, sapatinhos. É preciso sapatos, não é? Sim, senhor tá, Ok, desculpa. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Não gostou muito. já. Ah, tu já sabem, não pode ir para a casa de banho sem sapatos. Mais uma ficarão a saber. temos aqui... O cemitério das âncoras. Vamos lá ver isto mais para o menor. Está toda a limpeza. Mas não é da limpeza. Não é O surf aqui deste lado O pessoal do surf E da vela Vamos ver? Bonito Marazinho lá ao fundo Sombra. Estas âncoras eram utilizadas para fixar em terra as armações de pesca do atum e da sardinha, como estamos a ver aqui. As armações eram uma espécie de, de armadilhas através das quais os peixes eram conduzidos até o seu destino final, não é? Pois, como é óbvio, e foram bastante relevantes na pesca do atum e da sardinha, tendo contribuído para o desenvolvimento industrial das conservas o nosso querido Portugal. Consta aqui no, no Mario, no ano de 1881, terão sido capturados mais de 46 mil atuns. O que é que acham? Espetáculo é todos os dias vemos assim. Esta imagem não é branco, não é? Portanto era é encalhada, não é? Temos aqui, olha para Olhem bem para isto, amigos. Não vale a pena. E que acham disto? Um espetáculo. Pré-pagamento, ver aqui os preços. Olha de barril. Sunshade, o Itumbed, 18 euros o dia, 15 euros meio-dia. Temos aqui os preços, 15, 13, 7, 5. Extra Sunbed, 5 euros. Podem ver depois com mais pormenor, e temos aqui, olha o azoninho de água, vamos lá ver de perto, o azoninho de água, se não quiserem trazer a vossa cama tem aqui bastantes bandeira verde, bandeira azul também, aquele lado, o cemitério das Âncoras, Aqui temos. Fazer para as vietas e saída, ver. todos têm números como estão a ver: 313, 312. A qualidade lá ao fundo, não sei dizer propriamente qual é que é sei o que fará é para o outro lado para aquele lado ali da frente fica a praia de naturismo só conchas é? que concha tão bonita quem gosta de conchinhas, olhem temos aqui conchinhas mesmo mesmo engraçadas e Mediterrâneo. praia para é a vista é para isto bastantes lugares esta mar é uma estava a dizer é casta maravilha Como eu estava a dizer, ali à frente é a Praia do Naturismo, é uma praia igualmente frequentada pela comunidade naturista, não é? como é óbvio, não é? é a parte ocidental desta praia. É uma das sete praias naturistas em Portugal, oficialmente, por isso já sabem, é caminhar mais um ou dois quilômetros talvez, já vamos lá depois, vejo o próximo vídeo da Praia Naturista. E... Este vídeo já vai longo, ficamos por aqui, agora vou fazer caminhada para aquele lado, para a Praia E Obrigado por assistir, beija para todos vós e venham, não um saltinho até cá Temos aqui muita coisa, olhem para a aguinha, beija para todos é caminhar mais um ou dois quilômetros talvez, já vamos lá depois, vejo o próximo vídeo da Praia turista. E... Este vídeo já vai longo, ficamos por aqui, agora vou fazer caminhada para aquele lado, para a Praia turista. e obrigado por assistir, beijo para todos vós e venham, não um até cá Temos aqui muita coisa, olha para a aguinha, beija para todos! Há bocado para lá peço, é deste lado. Vamos do outro lado, vamos filmar. Deste lado, temos o comboio só para nós, meus amigos. É para isto. É. Há uns te temos, entes, aviões e jatos. Temos, entes, aviões e jatos. E, jatos. É. e nós temos o comboio. É. Temos bilhete um comboio único. Vamos ver. Amigos. Três são para nós. Por cima, por cima aqui. As pessoas, se tiver, quiserem, fazer a caminhada como estão. Vamos esperar para o outro comboio, porque ali à frente é só uma linha, está aqui o sinal deste lado, por isso é o ponto, temos que esperar que o comboio venha, também está lá, no... tá lá no fundo, está lá no fundo. Deu de um metro de distância os carris entre eles. Era é para os vagões pescados. Não não deixa nem a hipótese. estava já lavada, o pessoal não deixa de andar a hipótese, deve ser proibido, não né? é? A área é